Bom dia, amado ser de luz! Eu sou a Marcia Uni. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com Leveza e Alegria. Hoje é o nosso décimo dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com o Mestre Sananda. Visualize Mestre Sananda Radiante. Com os braços abertos, te abençoando com a força da fé, da esperança e da ressurreição. Feche os seus olhos, inspire e expire profundamente. Mais uma vez. Inspire. E expire profundamente. Sinta a presença do Mestre Sananda. Receba os seus raios de luz. Receba o seu amor. Receba a sua divina presença. E que ele fale ao seu coração. Te serenando. Coloque a mão direita sobre o chakra cardíaco, que fica no centro do seu peito, e deixe que o seu coração converse com o Pai, com Deus, através da belíssima oração de renascimento. Pai nosso que estás no céu, que irradia luzes da tua maestria, que o teu selo divino seja impresso no meu chakra coronário, para que eu possa revelar a tua santidade. Santificado seja o teu nome no meu chakra frontal, abençoando os meus pensamentos com a fé, esperança e caridade. Mestre, venha a mim o teu reino, o reino do teu verbo, expandindo-se pelo meu chakra laríngeo, para que eu me torne portador da tua sublime sabedoria em todas as palavras faladas. Faça-se a tua vontade, tanto na terra como no meu chakra cardíaco e no universo do meu coração, para que eu execute a Tua obra divina. O pão nosso de cada dia, dai-me hoje, para que eu alimente com paz minhas emoções, dando-me dessa energia a cada momento, para que eu seja o esteio da concórdia e da harmonia por onde for. Ó oh, Mestre Sananda, perdoai as minhas faltas e ensinai-me a perdoar minhas mágoas secretas, autoras e inspiradoras dos meus desacertos. Sublime Samadhi do Oriente, não me deixes cair no mundo das aparências e das ilusões, livrando-me de julgamento e de falso poder que na tua luz de perfeição possa eu a cada dia desta existência renascer com a força da verdade da iluminação e com o poder da minha ressurreição porque em mim está o teu reino o poder e a glória assim é Assim é. Paz, luz, amor e um feliz renascimento. Com bênçãos do Mestre Jesus Sananda. Namastê.